Graça e paz. Seja bem-vindo ao programa Segredos Revelados. Nesta série estamos analisando o conteúdo profético e histórico do livro do profeta Daniel, presentes no capítulo 11. Grandes eventos da história mundial, desde os dias de Daniel até o fim do mundo, são aqui destacados de maneira direta, objetiva e inequívoca. Em nosso último encontro estudamos até o versículo 10, onde encontramos a narrativa histórica e profética dos persas sob o comando de Ciro e seus sucessores. Vimos também que Daniel profetizou 200 anos antes o surgimento de Alexandre o Grande no cenário mundial, suas conquistas, sua morte e a divisão de seu reino. A partir de agora o versículo 5 do profeta menciona os reinos do norte e do sul que são assim classificados. Símbolos de reis e impérios que dominaram o Egito e a Macedônia, respectivamente. Sendo a Palestina o ponto de partida, o marco zero, para identificar esses dois reinos. Vamos continuar agora a análise expositiva desta narrativa, lendo o versículo 11 do capítulo 11 do livro de Daniel. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido a fim de vingar-se do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército. Mas, apesar disso, será derrotado. Daniel capítulo 11, versículo 11. Temos aqui a descrição profética do conflito entre Antíoco Magno, rei do norte, rei da Síria, e Ptolomeu Filopater, rei do sul, rei do Egito. O conflito entre o norte... E o Sul. Ptolomeu Filopáter sucedeu seu pai como rei do Egito e recebeu a coroa pouco depois que Antíoco Magno sucedeu o seu irmão no governo da Síria. Foi um príncipe amante do luxo e do vício, mas finalmente despertou ante a perspectiva de uma invasão do Egito por Antíoco. Enfureceu-se pelas suas perdas que havia sofrido e o perigo que o ameaçava reuniu um exército numeroso para impedir o avanço do rei sírio. E o rei do norte também poria uma grande multidão no campo de batalha. O exército de Antíoco segundo Políbio, contava com 62 mil infantes, 6 mil jinetes e 102 elefantes. Neste conflito, a batalha de Ráfia, Antíoco foi derrotado com quase 14 mil soldados mortos e 4 mil feitos prisioneiros E o seu exército foi entregue nas mãos do rei do sul em cumprimento da profecia. O versículo 12 do capítulo 11 nos relata os seguintes acontecimentos. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de orgulho e soberba e matará milhares, mas toda a sua vitória durará um tempo muito curto. Daniel capítulo 11, versículo 12. Ptolomeu Filopater não soube aproveitar sua vitória. Tivesse ele prosseguido em seu êxito, provavelmente se tornaria senhor de todo o reino de Antíoco. Mas satisfeito por fazer algumas ameaças, fez paz para que pudesse entregar-se de novo à descontrolada satisfação de suas paixões brutais. Assim, tendo vencido seus inimigos, foi vencido pelos seus próprios vícios e esquecido o grande nome que poderia ter conseguido na história. Passou seu tempo em banquetes e sensualidades. Chegou a Jerusalém a oferecer sacrifícios e quis entrar no lugar santíssimo do templo, contrariando a lei da religião judaica. Ao ser contido, embora com grande dificuldade, abandonou o lugar ardendo de ira contra toda a nação dos judeus. E imediatamente começou uma perseguição implacável. Em Alexandria, onde os judeus tinham residido desde os dias de Alexandre, e desfrutado privilégios dos mais favorecidos cidadãos, foram mortos 40 mil, segundo Eusébio, ou 60 mil, segundo Jerônimo. A rebelião dos egípcios e a matança dos judeus certamente não fortaleceram seu trono, mas antes contribuíram para arruiná-lo. Acompanhe-me na leitura do seguinte versículo do livro de Daniel, agora o capítulo 11, nós vamos ler o versículo 13. Portanto, o rei do norte conseguirá reunir outro exército ainda maior que o primeiro e depois de alguns anos ele atacará novamente com um exército mais numeroso e melhor equipado. Os eventos preditos neste versículo deviam ocorrer ao cabo de anos. A paz concluída entre Ptolomeu Filopater e Antíoco Magno durou cerca de 14 anos. Entretanto, Ptolomeu morreu de intemperança e orgia, e sucedeu o seu filho, Ptolomeu Epifanes, que tinha, então, cinco anos de idade. Antíoco, durante esse tempo, suprimiu a rebelião em seu reino e reconduziu todos eles à obediência. Todas as províncias orientais passaram a ser fiéis a ele. Ficou, pois, livre agora para qualquer empreendimento contra o jovem Epifanes, ao subir a ao seu trono. Pensando que esta oportunidade era demasiada importante para deixá-la escapar, formou um imenso exército, maior do que o primeiro, e se pôs em marcha contra o Egito, na esperança de alcançar fácil vitória sobre o rei infante. Vamos agora ao versículo 14. Naqueles dias muitos se revoltarão contra o rei do sul, e os homens violentos do teu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada, mas serão bem-sucedidos e cairão. Daniel capítulo 11, versículo 14. Antíoco Magno não foi o único que se levantou contra o infante Ptolomeu. Agatócles, seu ministro, que havia apoderado da pessoa do rei e conduziu os negócios do reino em seu lugar, foi tão dissoluto e orgulhoso no exercício do poder que as províncias antes sujeitas ao Egito rebelaram-se. Sabemos que o rei do sul é o Egito, mas quem se revoltou contra ele, contra a nação do Egito? Roma. Os romanos são mais notavelmente que qualquer outro povo o tema da profecia de Daniel. E temos aqui sua primeira interferência nos negócios desses reinos. A partir deste momento histórico, a visão prediz a existência de tal potência. Roma, a senhora do mundo. Vamos ler agora o versículo 15. Em seguida, o rei do norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas militares de cerco, e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para Vencê-lo. Essa narrativa revela o fim da dinastia dos Seleucidas e dos Ptolomaicos. Roma entra no cenário descrito em Daniel, capítulo 11, a partir do versículo 15, que acabamos de ler. É possível que Daniel, capítulo 11, relate a crise provocada pelas políticas de Antíoco Epifânio. A cidade fortificada é provavelmente uma referência a Gaza, tomada por Antíoco III em 201 a.C. Voltemos à importante narrativa desta profecia, lendo agora o versículo 16. O agressor fará o que bem entender, e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra magnífica e terá capacidade para destruí-la completamente. O agressor aqui mencionado é Roma, conquistando a Síria e a Palestina. Nenhum reino podia resistir ao nascente poder. A Síria foi conquistada e acrescida ao Império Romano, quando Pompeu, em 65 a.C., privou Antíoco Asiático de suas possessões e reduziu a Síria a uma província romana. Os romanos se relacionaram com o povo de Deus, os judeus, por aliança, em 161 a.C. Desde então, Roma ocupou o lugar de destaque no calendário profético. Contudo, não adquiriu jurisdição real sobre a Judéia, que foi conquistada após o ano 63 a.C. O próximo versículo de número 17 nos diz, Ele virá com o poder de todo o seu império e firmará um pacto com o rei do sul. Ele dará uma de suas filhas em casamento com o objetivo de destruir o reino. No entanto, seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. Daniel capítulo 11, versículo 17. O Egito era agora tudo o que restou do reino de Alexandre, que não havia sido reduzido à sujeição pelo poder romano. Roma decidiu então entrar pela força na terra do Egito. Roma invade o reino do sul. Ptolomeu Auletes morreu em 51 a.C. Deixou a coroa e o reino do Egito a mais velha de suas filhas sobreviventes, Cleópatra e o seu filho mais velho, Ptolomeu III, menino de nove ou dez anos de idade. Ordenava seu testamento que eles deveriam casar-se e reinar conjuntamente. Como eram jovens, foram colocados sobre a tutela dos romanos. O povo romano aceitou o encargo e nomeou Pompeu tutor dos jovens herdeiros do Egito. César encontrou o Egito com comoção por distúrbios internos, pois Ptolomeu e Cleópatra tornaram-se mutuamente hostis, visto que ela ficou privada de sua grande parte no governo. A questão foi finalmente apresentada diante dele, e advogados foram nomeados para defender a causa das respectivas partes. Cleópatra, conhecendo o ponto fraco do grande general romano, decidiu comparecer perante ele em pessoa. Para chegar à presença dele, sem ser vista, ela recorreu ao seguinte estratagema. Deitou-se de corpo inteiro numa trouxa de roupas, dentro da qual foi embrulhada por Apolodoro, seu servo siciliano, o qual, depois de atar com uma faixa, a ergueu em seus hérculos ombros e dirigiu-se ao alojamento de César. Alegando ter um presente para o general romano, ele foi admitido à presença de César, que depositou o fardo aos seus pés. Quando César desatou essa trouxa animada, eis que a bela Cleópatra estava diante dele. A paz entre o rei do sul e Roma perdurou por pouco tempo. Uma batalha decisiva foi travada perto do Nilo, entre as frotas do Egito e de Roma, resultando em uma completa vitória de César. Ptolomeu, tentando escapar, se afogou no rio. Alexandria e todo o Egito se submeteram ao vencedor. Roma tinha entrado agora em todo o reino original de Alexandre que ele havia absorvido e conquistado. Uma das filhas, mulheres, para se corromper foi Cleópatra, que tinha sido querida de César e lhe dera um filho. O feitiço da rainha o manteve mais tempo no Egito do que os seus negócios requeriam. Passava noites inteiras em banquetes e orgias com a rainha dissoluta. Mas ela não subsistirá, nem será para ele, nos diz a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, de acordo com a visão de Daniel. Cleópatra uniu-se depois a Antônio, inimigo de César Augusto, e exerceu todo o seu poder contra Roma. Vamos agora prosseguir lendo os próximos eventos presentes na história de Roma e sua expansão territorial. Agora o versículo 18 do capítulo 11. Passados esses acontecimentos, dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas. Mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberbo. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais se erguer nem ser encontrado. Daniel capítulo 11, verso 18. Júlio César foi um dos políticos mais importantes que estiveram à frente do Império Romano, sendo considerado por muitos historiadores e estudiosos um dos maiores da história como comandante militar. Parte da dinastia Júlio-Claudiana foi essencial na transição de Roma de República para o Império. Júlio César ainda continua sendo o foco dessa visão profética. Vamos agora ao versículo 19. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais se erguer, nem ser encontrado. O profeta disse que Júlio César tropeçaria e cairia. Sua derrota foi súbita e inesperada, como alguém que tropeça. Lutou e venceu 50 batalhas, tomou mil cidades, matou mais de um milhão de pessoas, nunca caiu no campo de batalha. Mas quando achou que estava calmo e o perigo distante, o inesperado aconteceu. O imperador romano foi vítima de uma conspiração de senadores que armaram tudo em segredo. E o pior é que o seu filho adotivo, Júlio César, Marcos Brutus, também fazia parte do complô, que tinha como objetivo tirá-lo do poder e tirar-lhe também a vida. Em 15 de março de 44 a.C., com punhaladas dadas pelos próprios senadores, na hora da morte, Júlio César reconheceu o filho entre o grupo de assassinos e, surpreso com sua atitude, disse a famosa frase, Até tu, Brutus, meu filho? E o que aconteceu após esse brutal assassinato de César? Quais foram os episódios seguintes profetizados por Daniel? Tais perguntas serão respondidas em nosso próximo encontro. Permaneça conectado neste programa e entenda os segredos revelados presentes no livro do profeta Daniel. Que Deus te abençoe e até breve.